Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto e eu vou fazer mais um vídeo aqui sobre Erlang. O tema do vídeo de hoje, vídeo curto, é compreensão de listas. Então deixa eu compartilhar aqui a tela, vou abrir aqui um terminal e vou abrir aqui o terminal, o Shell de Erlang. Então, quando você... Uma coisa que talvez até seja melhor em Erlang do que em Elixir, né, que é uma linguagem que também roda na máquina virtual de Erlang, mas que é hoje talvez mais conhecida que Elixir, é a ideia de list comprehensions, compreensão de listas. Então, o que é uma lista em Erlang? É um conjunto de valores separados por vírgulas esses valores podem ser do mesmo tipo, podem ser de tipos diferentes. Esse ai é um átomo, agora isso aqui é um string, eu posso ter dentro de uma lista uma outra lista. E o que é um list comprehension? Talvez em outras, quem, quem tem experiência de linguagem funcional, vai dizer, ah, isso aqui eu tenho qualquer linguagem funcional e, é, e é, é até melhor nessa outra linguagem. Mas em Erlang ainda assim é muito boa. Então eu vou criar uma lista aqui, vou dar um nome para a variável lista, vou dizer que vai ter os números 1, 2, não, 1, 3, 56, 789, pronto. Sempre é importante lembrar de colocar o ponto no final aqui de cada comando do, do, do shell. Agora, eu vou fazer uma list comprehension baseada nessa lista. Então, eu vou dizer, olha, pegue valores x que virão dessa lista. E o que é que eu vou fazer com esses valores? Ó, aqui eu tenho que colocar duas barras, duas barras verticais. Ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar x mais x. Ok, eu tenho, dobrei todos os valores. Isso aqui dá para fazer com lists map, né? o tradicional map de, de, de linguagens de programação funcional. Mas eu posso fazer... Quer dizer, acho que quase tudo aqui dá para fazer, mas aqui fica, fica com a sintaxe muito agradável. Olha, aqui eu gerei várias tuplas contendo os valores da lista. Aqui eu posso ter, vou chamar aqui uma segunda lista, que vai ter A, B e C. E agora eu vou pegar assim, vou gerar tuplas. O X, o X vem da lista e o Y vem da lista 2. Pronto, isso aqui é conhecido na matemática como produto cartesiano. Eu peguei todos os elementos da, da lista da primeira lista e combinei eles com todos os elementos da segunda lista. Então, ficou era uma lista com três elementos e uma lista com quatro, também uma lista com três elementos. O resultado é uma lista com pares de dois elementos com 12 elementos no total, 4 vezes 3. E o legal é que eu posso... Então, aqui eu, aqui eu descrevo o que vai estar na minha lista. Então, o list comprehension gera uma lista. Aqui eu determino qual vai ser a cara dos elementos dessa lista que eu estou gerando. Aqui eu digo de onde vem os elementos que eu vou usar, vou usar para gerar os elementos dessa nova lista. E aqui eu posso estabelecer uns filtros. Então, por exemplo, eu vi ali que o x ele varia de 1 a 789. Eu posso dizer, olha, eu só quero valores de x maiores do que 3. Pronto. Reduzi bastante a minha, a minha lista resultante, porque todos os pares que tinham... 1 e 3 sumiram aqui do meu resultado. E eu posso fazer isso aqui também para o Y. Y, não sei se isso aqui vai funcionar direito, Y maior que A. Funcionou, funcionou perfeitamente, apesar de que o A não é uma string, o A é um átomo. Então, eu consegui aqui, eu peguei os valores X e Y de duas listas e eu filtrei eles, dizendo, então, veja, é uma expressão bem sucinta, e fez bastante coisa. Então, isso aqui é bem explicado. Se você colocar lists comprehension Erlang, tem um sitezinho que explica a página da documentação, que explica direitinho aqui. Olha, aqui ele mostra o filtro. Aqui ele tem um filtro chamado is integer. Por exemplo, se eu tivesse... Eu vou colocar aqui uma lista 3, onde eu tenho 1, A, A, B, C, 24. Opa, era para ser um ponto aqui. E agora eu vou pegar para todo x que vem da lista 3, desde que seja integer, Somente x x vezes x, x ao quadrado. Já faltou o ponto. Pronto, ele fez o quadrado do 1 e fez o quadrado do 24. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não lembrei aqui. Não, eu acho que é isso. No mais, ele mostra aqui como fazer Quick Sort usando List Comprehensions. Isso aqui é bem legal, porque ele usa List Comprehension na chamada da função sort. Aqui, como fazer permutações. Uh, ó, muito legal isso aqui, ele usa, ah, no caso ele usa o, o List Comprehensions junto com a recursividade, triplas pitagóricas e por aí vai então tem muito mais sobre List Comprehensions mas o objetivo desse vídeo aqui, eu vou deixar esse link aqui da documentação aqui para vocês, o objetivo desse vídeo era ser um vídeo curto falando sobre uma das coisas mais legais que tem em Erlang, que é list comprehensions, compreensões de listas, talvez, se a gente for traduzir. Agradeço a quem comentou isso aqui lá no grupo do WhatsApp do Tele Erlang Brasil. Deixa eu ver qual é o nome da pessoa para comentar. O que eu tenho aqui... Não estou achando aqui. Ah, quem foi que, que escreveu isso aqui? É, não estou achando. É porque tá lá embaixo não, alguém escreveu várias coisas depois. Gente, como é ruim esse esse o Telegram para fazer isso, para você achar uma coisa que... Aqui foi o Gabriel Mancini, que me deu a dica aqui do, dos lists, comprehensions. Então, eu vou deixar o link do Erlang Brasil e desse e esse link aqui, caso vocês queiram saber mais sobre Erlang, a linguagem usada pelo WhatsApp, por outras empresas. Hoje mesmo está havendo uma vaga em Erlang, que é 50 mil cronas suecos. Sei lá, é um bom dinheiro para trabalhar lá, claro, isso aí exige você se mudar para a Suécia. Mas, enfim, é uma linguagem que ainda tem algum mercado, eu acho que eu diria que ainda tem bastante mercado, talvez seja interessante vocês aprenderem. Um grande abraço a todos, até a próxima.